O usuário Woodcroft me informou que o canal lá Phoenix, Phoenix do, do, é famoso aí no YouTube, né? tem mais de 1 milhão e 800 mil inscritos, está colocando uma série aí com propaganda, né? o patrocínio do, da prefeitura do Rio de Janeiro. Ah, isso me chamou a atenção, né? porque eu achei estranho, e aí eu fui investigar o que está acontecendo tem uma notícia aqui que é fácil de achar o YouTube filma uma parceria de mais de um milhão né um milhão e meio com a Rio Filme. isso aí é uma notícia de março de 2014 então a Rio Filme vai dar um milhão e meio né e, e a intenção quer dizer é beneficiar gente aí da internet e e, e nessa notícia aqui específica né você tem esse Álvaro pais de base do YouTube e ou seja, cada projeto aí vai ter um teto de 100 mil reais, não é? vindo de... de, de é, isso é dinheiro estatal, né? E aí, ou seja, olha lá, como par da parceria do YouTube oferecer a partir de abrir um programa de capacitação para mais de 350 cariocas. É? Ou seja, então, o que a gente está vendo aqui é o típico capitalismo de Estado. Ou seja... O YouTube se aproxima do Estado, quer dizer, eu não sei quem foi que se aproximou de quem, né? Se foi essa Rio Filme ou o YouTube, mas enfim, o YouTube já é culpado por, por ter aceitado isso aí. E recebe dinheiro estatal, que é fruto de imposto, ou seja, roubo arrancado de todo mundo, para benefício próprio, né? Então, você tem o canal lá, Phoenix, aí, e aí vamos procurar aqui a, a informação entre aspas, oficial, né? pega no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro, lá, valor 100 mil reais, e aqui você tem é, partes Rio Filme, Buena Studios Produções, objeto, patrocínio da obra La Phoenix Super Slow, onde eles usam, usam câmeras em slow motion, né? Ok, essa Buena Studios é, é enfim, é, o, é quem está como parte então provavelmente ela recebeu essa verba, né? E aí, a partir daí, quer dizer, fizeram esse, esse, essa série aí que eles estão fazendo, uh, que é exatamente essa aqui, né? Eles fizeram, bom, tem, pelo menos o que eu vejo aqui, lá, Phoenix Super Slow, tem depilando cabeça com ser slow motion e banho de cera quente. Pessoal, e antes que eu faça o meu comentário, é, qualquer eventual fã do La Phoenix que apareça, deixar bem claro, eu não estou criticando o canal, não estou criticando o trabalho, Nada disso. Ah, eles podem continuar o, o trabalho deles, etc., desde que eles trabalhem com dinheiro privado. É simples. Né? Não precisa um canal que tem mais de 1 milhão e 800 mil inscritos, não precisa recorrer ao Estado, tirar dinheiro à força né, de quem é roubado através de impostos para benefício próprio. Se eles pedissem, por exemplo, um real de cada inscrito. Né? Mesmo que uma parcela mínima desses um milhão, quase 2 milhões de inscritos desce um real, eles já teriam muito mais que 100 mil reais para fazer essa série. Então não precisa, e ainda não precisariam nem colocar propaganda, o logotipo da prefeitura do Rio. Né? Vai colocar propaganda, logotipo de parasitas do Estado, burocratas inúteis, gente que está ferrando sua vida, prestando um desserviço aí para todo mundo. Você não precisa de prefeitura de nada. O próprio YouTube, por que, que o YouTube não banca então esse um milhão e meio de reais? Por que, que vai fazer acordo com, com o órgão de Estado? Então é sempre aquele troca-troca. Infelizmente é o capitalismo de compadril, né? o falso capitalismo. Ah, seria muito mais inteligente, muito mais legal se o patrocínio viesse de uma empresa privada, né? uma marca que tivesse proximidade com esse conteúdo e, enfim, patrocinasse a série que seja não vejo porque isso não seria possível, não é? ou os próprios fãs como eu falei, então é, isso, eu estou esperando que alguma coisa mude com isso, com esse vídeo, não, mas que, que as pessoas fiquem sabendo o que é feito com o dinheiro que foi roubado delas, é, é, não, nunca diga que o dinheiro é seu, né? nem chama ah, dinheiro público, isso não existe, é dinheiro que já foi roubado, não é seu. Se fosse seu, não estaria na mão desses vagabundos, uso, né, políticos e parasitas de todo tipo.